Na sequência numérica, um, dois, três, tá ali. Os termos se sucedem segundo o padrão. Mantido o padrão, o décimo quarto termo é o número. Opa, problema é a sequência. E aí, sequência, muita gente... O né? é, que acontece? Você já deve ter estudado sequência por cursos que você fez e tudo mais. E o que acontece que eu vi muitos alunos me relatarem, eu via quando eu estudava e tudo mais. Cara... O cara dava sequência e ele falava sequência é você saber a operação e mete a... Vai lá. Só que, cara, existe de banca para banco uma peculiaridade de cobrar. Então, a gente faz separa para você o que é peculiar. né Mas a gente usa aqui muito o método man. O que é o método man? Mete a mão. <risos> Conhecia essa método man? Mete a mão. Mas você não vai meter a mão de qualquer jeito. Você vai meter a mão tendo poderes que eu vou te dar. Beleza? A gente dá poderes. A gente tem uma teoriazinha com os principais casos do que deve ser feito para você virar um Thunder Cat Roll visão além do alcance olho de Tandera e conseguir resolver, porque muita gente não consegue nem mexer. Ou então ver a sequência, começa a tremer, né? Isso acontece de montão. Show? Isso acontece de montão. Eu não quero que isso aconteça com você, né, bebê? Não é para acontecer com você, né, bebê? <risos> Vamos lá. Olha só, galera. Método mete a mão é você meter a mão e ver o que está acontecendo. Ó. Somou um, somou um. Opa, somou três. Legal, hein? Tá legal, hein? Somou um, somou um. Eita, já somou 13. 13 mais 8, 21. E agora? Somou um, somou um. Ih, já somou muito. Renato, já não estou entendendo nada. Para tudo. Sequência é isso. Método mete a mão. Para tudo. Só que aí, galera, existe a técnica e o método. Por isso que tem a técnica R. Dentro do método manda a sequência, comete a mão, a gente ensina o quê? Cara, não está vendo nada, especialmente o Vunesp. Coloca a sequência em pé. Você vai separar a sequência de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, dependendo da sequência. Essa daqui, se você reparar, está aqui: 1, 2, 3, 6, 7, 8. 21, 22, 23, tudo na sequência. 66, 67, 68. Então, ela já está te mostrando, você bate o olho na maldade, com treino, exercício, curso de exercício, mais de 500 questões de Unesp resolvida e vídeo, simulados, tudo isso dentro do curso. Você já aprende a bater o olho e ter essa maldade. Tá? É óbvio que essa aula aqui é uma aula que eu estou te mostrando os cinco temas. Estou te mostrando que você é capaz, estou te mostrando que é possível, sim, você aprender. Então, você tem que entender que... Vai fazer o concurso TJ de São Paulo. Não dá para deix deixar para lá a matemática e para porque é um concurso muito disputado, qualquer ponto vai fazer falta. Então, é isso. eu Estou te dando o caminho, estou te mostrando a luz. Né? Se você for comparar o nosso curso com essa aula, não tem nem comparação, porque é um curso completo, com tudo que você tu precisa, cronograma para você sair do zero, gabaritar em apenas sete semanas, com o que você tem que fazer em cada etapa. Então, assim, cara, essa aula é para te mostrar os cinco temas para você seguir. Tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui em pé, 1, 2, 3, colocar em pé é isso, depois vem 6, 7, 8, depois 21, 22, 23, depois 66, 67, 68, show de bola? Primeira coisa, 66, 67, 68, show? Agora pessoal, o que, que a gente vai fazer galera? a gente já tem quantos aqui? Ó? 3, 6, 9, 12. Eu quero o 14 eu já tenho 12. Então, o próximo aqui ó, é o 13º e aqui é o 14º. Eu quero esse cara aqui. Primeira coisa que a gente vai botar. Marcar quem a gente quer. Beleza? E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar em pé a sequência. Do 1 para o 6, somou 5. Beleza? Até agora não está dizendo nada. Do 6 para o 21, somou. 15, do 21 para o 66 soma 45, só você diminuir para ver, se você fizer isso, ó, do 2 para o 7 soma 5, do 7 para o 22 soma 15, do 22 para o 67 soma 45, do 3 para o 8 soma 5, do 8 para o 23 soma 15, do 23 para o 68 soma 45, ou seja, está sempre somando a mesma coisa nas colunas, correto? Agora eu preciso ver... Ó, Quanto vai somar aqui? Porque o que vai somar na primeira coluna vai ser para somar na segunda e na terceira. Ai, meu Deus! Quanto vai somar? Aí vale você bater o olho. Ó. Aqui somou quanto? 5, 15, 45. Ou seja, repara, o valor que está sendo somado é sempre o triplo. Ó. 5. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Logo, o próximo que vai ser somado vai ser... 45 vezes 3, que dá 135. Então, aqui vai ser somado mais 135. Então, para nós chegarmos aqui, nós vamos pegar o 67 mais 135, que dá 202. Acabou. Achei a minha resposta. Eu quero o 14 né? Então, vamos estar somando tudo na mesma coluna. Eu vou pegar 67 mais 135, 202. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória.